Um problema na questão da sucessão é como reconhecer, selecionar e preparar o sucessor. Como uma liderança pode trabalhar para isto, reconhecer, selecionar os possíveis sucessores e prepará-los para assumir a liderança? Perguntamos, pois o sucessor não necessariamente é aquele que tem o perfil da atual liderança, mas o que tem o perfil dos futuros desafios da organização e do caminho que a organização está seguindo, não é mesmo? Uhum. É uma boa pergunta. Há uma tendência natural de quem está preparando um sucessor, sempre para preparar alguém a sua imagem e semelhança. Né? Esse é um viés uh, natural. Por isso é muito importante uh, isso não ficar só na mão uh, dos atuais gestores, mas isso também ser um programa institucional. Agora, o líder, uh, ele vai uh, verificar se a pessoa tem ou não tem uh, condições de ir para a arena política, no dia a dia, na experimentação, não tem uma outra forma. E aí, na medida que você vai percebendo que a pessoa ela, é, consegue transitar na arena política, você começa a expor, a né, criar situações de exposição. Por exemplo, eu tenho um projeto técnico, mas que também tem um componente político. E, e eu encarrego essa pessoa de coordenar, de estar à frente daquele projeto. Então, ela vai já percebendo que... A, a, a condução, ou o resultado, ela não vai obter simplesmente olhando o aspecto técnico, que ela vai ter que relativizar esse aspecto técnico a um contexto político. Né? E daí você vai vendo como é que a pessoa se sai. Né? Tem pessoas que têm muita dificuldade para fazer isso, né? ela sofre muito ao fazer isso. E também você vai dando para a pessoa uma percepção das suas uh, limitações, das suas expectativas. né? Você vai aguçando na pessoa essa percepção. E a própria pessoa percebe que, não, meu momento é, é mais investir uh, na área técnica, se eu gosto. Né? Ou não, eu me encantei com a, com a arena política da organização, é nessa direção que eu quero ir. né? Então você também vai ajudando a própria pessoa a, a perceber melhor os seus caminhos né? e verificar é, é, olhar né, para a posição gerencial não só o, o bônus da posição gerencial, status, remuneração, comissionamento, mas também ela percebeu o ônus da posição e o quanto que ela está é, disposta, preparada para assumir o ônus que a posição traz. Né?